Não sei como é que ficou isso, mas tudo bem. <risos> Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Acabamos de ser agraciados com todos os spoilers da coleção Amonkhet, a nova coleção que está saindo agora esse mês em Magic the Gathering. É um plano super legal, tem a ver com o Egito, o Egito antigo, tem a ver com, com deuses e com provações e com maneiras de agradar esses deuses. É bem bacana, tô achando bem legal o flavor da coleção como um todo. E como nós temos todos os spoilers de Amonquete na nossa mão, é hora de nós começarmos a dar os nossos palpites. Esse é o Palpites do Denis. Antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para vocês já darem like nesse vídeo, para vocês já comentarem também quais os cards que eu acertei do vídeo anterior, do vídeo de Revolta do Éter no Palpites do Denis e ver se de repente eu acertei bastante coisa, se eu errei muita coisa, enfim falem aí quais são os cards que estão jogando hoje em dia em Revolta do Éter, do, da coleção Revolta do Éter no Standard ou em qualquer outro formato e só lembrar vocês como é que funcionam os palpites do Dennis. Aqui a gente não tem critério absolutamente nenhum, é totalmente arbitrário, são os cards que eu olho e gosto e acho que vão jogar ou não, ou que simplesmente acho super legal e quero colocar na lista. Enfim, vocês vão entender ao ver a nossa lista de Amoncat. Mas antes de a gente ir para a lista propriamente dita, vamos colocar aqui algumas menções honrosas, como já é tradição de um episódio aqui na biblioteca de Alexandria. Painted Bluffs é um terreno deserto que vira para adicionar um mana em cor a sua reserva de mana e por um mana e virando o terreno você adiciona um mana de qualquer cor a sua reserva de mana. Terrenos que corrigem base de mana são sempre interessantes e um terreno comum é legal porque eu não tenho muita certeza se o Pauper tem carência de terrenos que fixam cores de mana mas eu sei dizer que esse é um terreno que pode ver jogo no Pauper eventualmente ou então em formatos um pouquinho mais alternativos como o Pauper T2. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que ele se sai. Nossa, a segunda menção rosa também é um terreno, Cascading Cataracts. Cataracts. É um trava-língua, nossa. É também um terreno que vira para adicionar um mana em color a sua reserva de mana, e por cinco manas de virar no terreno, você adiciona cinco manas em qualquer combinação de cores. Mas a parte legal desse terreno é que ele é indestrutível. Eu sinto o cheiro de Commander quando eu olho para esse card. Tá certo que existem outros terrenos que fazem o que ele faz um pouquinho melhor, mas eu acho que nenhum deles é indestrutível como esse. Então eu acho que essa vai ser uma boa alternativa para alguns jogadores de Commander. E falando em Commander, eu acho que Summit, Voice of Descent, é um card que tem tudo para ser um comandante interessante também. Ou pelo menos para jogar no Commander com uma criatura do deck propriamente dito: Lampejo, Golpe Duplo, Vigilância e Ímpeto, tudo na mesma criatura. Mais do que isso dá ímpeto para outras criaturas que você controla. Não fosse suficiente, ele também desvira criaturas por um mana branco. O único porém dela é que é uma criatura que vira para poder usar a habilidade ativada. Isso é sempre um downside para a criatura, mas eu acho que ela merece esse lugar nas menções honrosas dessa lista. Nossa última menção honrosa é Gideon's Intervention. Por quatro manas você escolhe o nome de um card, e seus oponentes não podem castar mágicas com aquele nome. E todo dano é prevenido para você e a permanência que você controla de fontes com o nome escolhido. Eu acho essas duas partes do texto da carta um tanto quanto redundantes, porque se o oponente não pode conjurar mágicas com aquele nome, então provavelmente, naturalmente, aquela mágica não vai uh, resolver, não vai, não, vai, não vai poder ser conjurada, então não vai causar dano, por exemplo. Se você nomear raio, por exemplo, você não vai poder conjurar raio para causar três pontos de dano, então prevenir dano... Não acho que faz muito sentido. No entanto, cards que impedem seus oponentes de conjurar determinadas mágicas são sempre bem-vindas em determinadas situações, então acho que merece esse lugar nas menções honrosas. Ok, vamos começar com a nossa controversa lista de top 10 de Amonkhet. Nosso décimo lugar é Throne of the God Pharaoh. Em português seria Trono do Deus Faraó, eu acredito. É um artefato de custo 2. No início de sua etapa final, cada oponente perde vida igual ao número de criaturas viradas que você controla. Eu acho que a força desse artefato está em uma outra mecânica dessa mesma coleção. Existem criaturas com a habilidade de esforçar, eu acho que seria Exert em, em inglês, não sei se a tradução está certa, mas enfim. Exert é uma habilidade onde criaturas demoram mais tempo para desvirar do que o normal para gerar determinadas habilidades, para ativar determinadas habilidades. Com essa habilidade, com, a, com essa mecânica de amonquete, fica claro que criaturas viradas por mais tempo geram vantagem em parceria com esse artefato. Você esforça uma pá de criaturas, deixa elas viradas por mais tempo e esse artefato faz o trabalho de deixar os seus oponentes cada vez mais fracos. Eu acho que é um card bom para vários formatos. Commander, acho que vai se valer muito disso, se de repente ele tiver alguma coisa que possa combinar bem com ele. Tem falado muito de Commander, mas acho que é porque eu tô montando meu primeiro deck de Commander, aí eu tô empolgado. Aí tudo joga no Commander para mim. Desculpa se de repente eu falar muito sobre isso. Nosso nono lugar é Prowling Serpopard. Acho que é assim que se pronuncia. Três manos por uma criatura 4 3 do tipo Gato Cobra. Gato Cobra. Já tivemos um gato macaco em Kaladesh, agora nós temos um gato cobra em Amonquete. E vocês ainda têm dúvidas de que os gatos vão dominar os mundos. Não bastasse o tipo bastante peculiar dessa criatura, ela é uma criatura que não pode ser anulada e ela permite, não permite que suas outras criaturas sejam anuladas também. Pode não ser exatamente tão forte, mas eu tenho certeza que alguns decks do Standard vão se valer dessa criatura porque o custo de mana é bem bacana, é uma... Criatura que vai se encaixar na curva de vários decks que usam verde, e ele tem um corpo interessante, tem um ataque legal também. E, porra, não deixar nenhuma criatura sua ser anulada, qualquer deck de control acaba perdendo bastante oportunidades de remover criaturas, de, de anular ameaças quando você tem uma criatura dessas no campo de batalha. Por isso, então, que Prowling Serpopard tem o nosso nono lugar na nossa lista de palpites para a Monquette em oitavo lugar nós temos Glorious End. Três manas por uma mágica instantânea. Termine o turno. Que? No início de sua próxima etapa final, você perde o jogo. Você deve estar se perguntando, Denis... Por que diabos você colocou isso no oitavo lugar dessa lista? E eu já vou te dizer agora por que eu coloquei esse card nessa posição. Flavor, meu amigo. O Flavor e as possibilidades de uma card como esse. Imagine que você está para perder o jogo. O seu oponente vai atacar com todas as criaturas gigantescas dele e você vai perder o jogo nesse turno. Por três manas você impede que isso aconteça, porque ele simplesmente encerra a porcaria do turno. Não, ele não anula mágicas, ele não, ele não é, é, previne dano, não é nada disso. Ele simplesmente faz a coisa toda acabar aí. Eu acho que essa é uma das maneiras mais estilosas de se dar um toco no oponente. E cara, o drama que isso gera é uma coisa fantástica também. A gente só consegue gerar esse tipo de drama em um outro card game que inclusive tem um anime. É, eu não vou citar aqui porque né, a gente não quer dar razão pra concorrência, não é verdade? Mas imagina só se Magic tivesse o seu próprio anime. Essa carta com certeza estaria nesse anime. E eu ataco com todas as minhas criaturas e venço o jogo neste turno? Não, meu amigo. Fim glorioso. O seu turno termina aqui. NÃO! Nosso sétimo lugar é Shadow of the Grave. Dois manas por uma instantânea que volta para sua mão todas as cartas que você ciclou ou descartou nesse turno. As possibilidades para decks com Madness, por exemplo, e outras coisas que estão jogando no T2 atualmente é gigante com card como esse. Alguns arquétipos de BG estão querendo usar esse card, pelo que eu ouvi na boca pequena em alguns grupos de Magic que eu frequento. Imagina um número de cards com custo de mana pequeno para, sei lá, para ciclar, por exemplo. Você simplesmente trazer essas coisas de volta para sua mão para você conjurar mais tarde é. bem... Todo mundo sabe das vantagens que se tem quando você traz coisas que estavam no cemitério de volta. Então por isso, por conta das possibilidades, Shadow of the Grave tem o nosso sétimo lugar nessa lista. O nosso sexto lugar tem um nome meio esquisito. É Vizier of the Menagerie. Acho que é assim que se fala. É uma criatura de quatro manas, 3 barra 4, do tipo Naga Clérigo. A qualquer momento você pode olhar o card do topo do seu grimódio e conjurar aquele card. Não bastasse isso, você pode gastar qualquer tipo de mana para conjurar cards de criatura. A força disso aí é uma coisa absurda. Eu acho que o verde está mostrando uma força interessante para essa coleção. A única coisa é que o tipo de criatura desagradou alguns jogadores. Vamos olhar a ilustração do card. Vocês podem ver, naturalmente, que é um homem-cobra um né? homem cobra, tem cabeça de cobra, né? tem né, todas as escamas e tal. Deve ser até, até pecilotérmico, né, que você né, vai tocar na pele da criatura. A criatura tem a geladinha, né? que é isso que os répteis são. Né? Você olha, é uma cobra. É nitidamente uma cobra. No entanto, olha o tipo e o subtipo de criatura. Não é cobra. É naga. Isso significa, mais uma vez que nós não teremos um tribal de cobras tão forte como a gente gostaria. Que tristeza. Eu não entendo, tem tudo pra ser uma cobra e não é uma cobra? Por que Wizards? De qualquer forma, um card com efeito parecido com o do Collected Company, por assim dizer. Uh, qual a possibilidade de você jogar cards do topo do seu grimório a qualquer momento, como se estivessem em sua mão? E mais do que isso, você poder conjurar eles de qualquer forma. Você pode, tipo, conjurar uma criatura azul com um mana vermelho. Super legal. O nosso quinto lugar é de Nissa, Steward of the Elements. Nissa, como vocês podem ver, o nosso planeswalker vê... Espera aí, o que aconteceu aqui? I'm blue, I'm o que aconteceu com esse custo de mano? O que essa mulher andou fazendo? Por acaso ela roubou a capa do Jace agora ela está usando Mana Azul? E X no custo? Bizarro. Mas mais bizarro do que tudo isso é as habilidades dela. O mais dois dela é a Scry 2. Não tem coisa mais azul do que Scry 2. Mas o mais interessante disso tudo, na verdade, é o zero dela. Você pode olhar o card do topo do seu Grimório. Se for um terreno, ou se for uma criatura com um custo de Mana convertido igual ou menor, que a lealdade dela, você pode simplesmente colocar aquele card no campo de batalha. Isso, meu filho, é bem, bem verde. E o menos 6 dela faz com que dois terrenos virem elementais 5-5 com voar e ímpeto. E criaturas fortes com voar, bom... Elas geralmente terminam o jogo. A questão é que esse card todo é muito peculiar e muito diferente de muitos Planeswalkers que a gente já viu até agora. A começar pelo custo X no custo convertido de mana eu acho que não houve nenhum Planeswalker com esse custo ainda se eu ouvi, vocês me avisam aqui embaixo mas eu duvido e é interessante que a Liz esteja usando azul agora o que diabos fez ela começar a usar mana azul ainda a gente precisa descobrir isso no lore de Almon Cat, que espero que em breve a gente possa abordar aqui na nossa série Lorota a série com o nome mais legal que você já viu o nosso quarto lugar é Bon to the Glorified. Sabemos que a Monquete é um plano de deuses faraós, e nada mais justo do que colocarmos um desses deuses faraós na nossa lista de top 10. É uma criatura 4-6, de custo 3, do tipo Deus. Tem ameaça indestrutível, mas ela não pode atacar nem bloquear, a menos que uma criatura tenha morrido sob seu controle neste turno. Todos os deuses vão ter essa característica de não poder atacar ou bloquear se determinadas condições não forem. Cumpridas. Mas todos os deuses faraós têm alguma habilidade que ajudam você a cumprir tais condições. No caso do Bontu, você paga dois manas para sacrificar uma criatura e você dá Scry 1 um, e cada oponente perde um ponto de vida. É de longe uma das ativações mais fáceis para fazer com que o deus faraó possa atacar e bloquear. Os outros também têm ativações interessantes, só que nenhuma delas é tão fácil e tão uh, legal de você Simplesmente ativar quanto a dele, a, tipo, a habilidade dele é uma das melhores para fazer com que ele uh, se torne uma criatura viável, uma criatura ativa Por isso então, Bontu está no nosso quarto lugar na nossa lista de Amon Cat Terceiro lugar, claro que tinha que ser ela, Liliana, Death's Majesty Prince Walker de custo 5, que entra com 5 marcadores de lealdade no campo de batalha Mais um dela, você coloca... Um zumbi, 2 2 no campo de batalha e os dois cards do topo do seu grimório no seu cemitério. Por menos 3 você tira uma criatura do seu cemitério e coloca no campo de batalha como um zumbi dentre seus outros tipos e cores. E o ultimato dela, menos 7, você destrói todas as criaturas que não sejam zumbis. A Liliana está em terceiro lugar nessa lista por dois motivos. Primeiro porque é a Liliana. Segundo, porque ela é interessante para determinados decks. Apesar do custo de mana ser alto, ela pode jogar em decks pretos que tem bastante interação com o cemitério. E o ultimato dela é muito forte se você transformar várias criaturas suas em zumbis, tirando elas do cemitério. Ou mesmo criando fichas de zumbis no campo de batalha. É um Planeswalker forte, mas de longe ela não é o Planeswalker mais forte dessa coleção. Vocês vão descobrir um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Nosso segundo lugar é Even Mind Sensor. Um reprint muito esperado e muito uh, necessário para alguns jogadores, principalmente os que jogam Death in Texas e suas variantes. Death in Texas, que é um deck que joga no Modern. E o fato de ele estar sendo reprintado em AlmonCat é legal por dois motivos. Primeiro, porque é um reprint necessário. Segundo, porque ele vai estar no T2. E é isso uma coisa que o Wizards devia fazer com mais frequência: reimpressões Funcionais de cartas que estão precisando de reimpressão em coleções corridas do Standard. Mas o que é o Wave and Might Sensor? O Wave and Might Sensor é um avião de custo 3, 2/1 com voar e lampejo. A força dele reside no fato de ele não permitir que seu oponente procure coisas no Grimório. Em vez de procurar no Grimório todo, ele só pode procurar os 4 cards do topo do Grimório. No Modern, isso faz um estrago gigante contra decks. Quaisquer, porque quase todo deck do Modern tá usando Fatlands, que procuram terrenos no Grimório, principalmente Shocklands. E não poder procurar o Grimório por uma Shockland necessária com uma Fatland, por exemplo, é simplesmente quebrar as pernas de qualquer oponente. Isso e Blood Moon são duas coisas que interrompem vários decks do formato. E agora ele está no Standard, olha só que interessante. Vamos ver o que esse bicho é capaz de fazer no T2. Ok. Qual será o nosso primeiro lugar dessa lista controversa do Dennis Gideon of the Trials. Eu acho que é o Gideon com o menor custo que a gente já viu. É um Planeswalker de custo 3, com 3 marcadores de lealdade. Ele não tem habilidades menos. Ele absolutamente não tem habilidades menos. Só uma habilidade mais um e duas, zero. Por si só, isso já é uma coisa que faz o bicho ser... Mas um dele faz com que a permanente alvo não cause dano nesse turno. No primeiro mais zero, ele vira uma criatura 4 4, indestrutível, que ainda é um Planeswalker. Não bastasse tudo isso, todo o dano que fosse causado a ele é prevenido nesse turno. E o segundo mais zero dele te dá um emblema, que não permite que você perca o jogo, nem que seus oponentes ganhem o jogo, enquanto você controlar um Planeswalker Gideon. Ah, já tínhamos o Gideon de Batalha para o Zendikar, que é o Gideon, Ally of Zendikar. E agora nós temos esse. Acho que é porque o Gideon de, Zendikar, de Batalha por Zendikar tá para rotacionar. Porque depois que sair a coleção, depois do bloco de Amonkete, uh, as coleções de Batalha por Zendikar, Sombras em Estrade e Lua Arcana vão cair do T2. Então acho que para suprir a falta desse Gideon de Batalha por Zendikar, eles colocaram esse outro que é ainda mais forte e apelão. Eu não preciso falar muito, por três manas você coloca uma criatura 4 4 indestrutível que não pode ser danificada. Por Deus nosso Senhor! Ou você pode simplesmente chegar e não perder mais o jogo. Eu não posso mais perder o jogo. Ó, por três manas aqui não perco mais o jogo, caramba. Mas, mas, mas, ele ainda pode ser removido por algumas uh, remoções menores, como, sei lá, coisas que exilam criaturas. Enfim, ele ainda pode ser removido. Então, ele é forte... Mas ele não é tão forte assim. Pelo menos a gente não vai precisar ver mais um card de ser banido do Standard dessa vez, por favor. Mas é isso aí, galera. Essa foi a minha controvérsia lista de Amon Cat nos palpites do Denis. O que vocês acharam dessa lista? Gostaram, não gostaram? Concordam com alguma coisa? Discordam de alguma coisa? Vocês colocariam outra carta no lugar de algum lugar dessa lista? Por favor, deixem a gente sabendo tudo isso aqui nos comentários. É sempre muito legal saber a opinião de vocês.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 Porque além de ser picado, você vai ser arranhado. E vai ouvir um... Até mais. Ridícula demais. Ah, tô ficando cada vez pior nas minhas piadas. É complicado.